E aí clã Sheldon aqui, hoje a gente está vendo com Mons Cars, Metroidvania é sensacional para PC e multiplataformas, a gente estava fazendo a gameplay e parou, vamos voltar agora, vamos entregar ela completa, eu acho, tomara, tem muita correria, vamos devagar, vamos entregando. Hoje, hoje a gente pretende ir aí atrás de uma interrogação, fica no palácio lá em cima, fazer tudo que é possível, infelizmente um chefe hoje ia ficar muito longo, então a gente deixa para o próximo vídeo. É, se eu me lembro bem... último episódio que a gente fez, a gente derrotou. Não tem por A gente derrotou um chefe. Primeiro chefe do jogo. Que é bastante dificilzinho E hoje a gente pretende. Pretende. Já. perder, né? Se a gente lembra, tá, o Perry. Perry é essencial. esse negócio aqui. Ele tem uma interrogação. Dá uma olhada ali. E essa interrogação? Ó, oh, é muito forte. Tá no máximo o som, deixa eu abaixar um pouquinho. O Mons cars. são um dos Metroidvania esse ano que eu gostei muito. É muito mesmo. Eu não lembro como é que faz nada. Ah, tem. a gente tem a grande ponte. Ficando aí. pegando aí a, a barra temperada. O temperado faz a gente ficar mais forte. Confesso que eu não uso quase nada, viu que a gente vai pegando acho que o mais útil para nós é o tal do balde temperado a gente aciona o espelho sempre aciona o espelho meio que salva o jogo Eu fico surpreso aí com esse negócio aí que aparece as bolinhas Great Bridge. Bolinhas que aparecem. Pronto, tá derrotado. Sempre que a gente usa o espelho, a gente tem que derrotar uma cópia nossa. Ah. Vou usar aqui. A mental spike, aumentar o Spite menu. A return chance. Eden power. Para o nosso poder de cura. A menininha. Tem um diálogo interessante com ela. Só tem um item aí pra gente. Um amuleto. Tem que equipar, viu? Que amuletos Você consegue achar esses amuletos por aí Infame Tá é com um cara de área de... Uh. Primeiro, o inimigo aqui se derrotar desse que voa. Alrigar um pouquinho. Ainda bem que a gente fica intangível quando der o um parry, senão seria muito injusto. Gosto muito de jogo que você é fica dando Perry. Oi! Inimigos que são cobertos aí de. Não sei se é bem sangue. Oh. Vamos recuperar O inimigo mais complicadinho Se não me engano é o primeiro encontro com esse bicho que a gente pegou? A gente pegou uma muleta aí Fica mais rápido depois de derrotar um inimigo Sai tá um menininho Mais um outro diálogo Se vocês conhecem as nossas gameplays, diálogo não é importante Só se vocês pedirem Adeus assim, diálogo desse jogo, que é muito legal Daí eu leio Fora isso Não tem a menor importância para a minha história, só quero Quero sentar a nos bichos. Bom, tem esses gárgulas que guardam as portas. Se você está fazendo tudo certinho, ele te permite é, entrar, ao contrário. não a cada inimigo que eu derroto eu carrego HP. É uma tragédia completa. Pelo menos está voltado pro inimigo para dar certo o não... perdo, Oh, que beleza! Tem uma parede quebrável, não lembro como quebra. Ah. Ué, não vai mostrar. jogador de bomba morreu? não morreu quase quase quase que a gente falta tudo tempo que sempre que você toma você volta pro espelho Bem enjoado. Bem a primeira aparição dele. Além dele atirar... A música deu um engasgo, parece. Além desse cara atirar no chão, ele também atira umas facas. Um bug ali da luz. Vamos dar bomba. Não sei se é a primeira aparição desse. Hum. Da vez que eu passei por aqui, eu tive as manhas um, mil, um, um leite numa jarra no meio, um, meio um do nada. Eu não consumiria esse leite não, viu? Nossa amiguinha aqui consumiria numa boa. Tem esse espelho. Eu confesso que nem na minha gameplay principal eu consegui descobrir o que eu tenho que fazer para abrir esse espelho. Tem que alguma coisa psicada aí. Hum, vejamos. Ah, entendi. Tem que estar na frente. Ainda bem que esse bicho estuna, porque o bicho é forte, hein? Meu Deus. Eu gosto muito da... Eu gosto muito que você pode usar o cenário para derrotar os bichos Isso eu acho bem legal Bom, O personagem tem um pulo medonho É muito, muito pequeno o pulo dela O próprio inimigo usa a bomba dele É outro que é complicado Eu não me engano, vai ter algo legal. Vai ter um, mais um barro aqui para cima. E agora, bom, de volta aí a gente vai subir. Desacerto dele. Vamos aproveitar aqui que tem é uma paredinha. É muito prático. Eu uso a paredinha para carregar essa barrinha de energia. Perno, o é. sea, Que sea, bicho sea, é que ele fica... Carregando a própria energia, Para ele ser vermelho, o HP dele é imenso. Ó, oh, que dificuldade. Eu não paro de carregar o HP dela. Aí, ah não, dois. Olha isso, olha isso. É justo isso. <risos> carregar um pouquinho. Esse... que vai aparecer esse, esse inimigo aqui ninguém merece a combinação dos dois ninguém merece Quantas vezes eu morri nessa área? Mais do que deveria Menininha Com isso A gente tem acesso a outra coisa Bom, A divulgação está para lá eu acho que essas interrogações são novas, eu não lembro disso aí. Duvido por pular aqui. Maravilhoso. Não vai rolar chefe hoje, não, viu? Que maravilha chama um espelho. Conseguimos uma chave, pra cá. Não tem acesso a... coloca essa menininha aqui. Muita conversa e nenhum item. Hum, não me agradou nada. A nossa Isso Conforme a gente vai ficando mais Forte A sombra nossa também vai é mais justo, não é? pego isso aqui. E eu não uso nunca. Fazer os upgrades necessários. Acho que tem muita coisa pra usar. Ah, isso, é isso aí. Duvido você pular aqui, duvido. Maravilhoso. Eu tô na parte secreta. Mais powder. A gente investiu aí num. Temos aqui Não sei bem como funciona isso Que maravilha ver mais um Spark Level bem complicadinho eu chegar aqui Chegamos aí na interrogação Tem que falar com essa mocinha E é isso Eu já assumi a interrogação daqui é tudo que a gente tem que fazer agora É daqui Descer até enjoar Olha tem uma interrogação lá É tudo isso Não tem condição de fazer num vídeo só a gente vai deixar pro próximo vídeo, né? Esse menininho só toma dano de magia. Que legal. Vamos dar uma olhadinha pra cá. O um gatinho. Blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá. E é isso, pessoal. Que maravilha! conseguiu! Que beleza! Aumentar cura Eu Vou enfrentar esse menininho aqui de novo Olha a força dele. Olha, monstro. Não dá dano, não dá dano. <risos> Conseguimos derrotar esses bichos. Sabe qual que é o nosso mérito? Nenhum, porque não tem o que fazer aqui em cima, acabou <risos> tudo que dá para ser feito. Agora só resta descer. Nem, essa, nem esse trem aqui dá pra derrotar, nem abrir. Então a gente vai encerrar o vídeo por aqui. Ficou longo, hein? Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreva no canal, dando ali nossos vídeos. A gente joga jogos indie, Metroidvania e recomendações. Esse é um jogo indie, Metroidvania é muito bom. Também é uma recomendação altamente exigida aí pelos inscritos para a gente fazer a gameplay. Uh, deixa o um comentário pra gente, a gente sempre gosta de estar lendo e respondendo, fica assim. Até o próximo vídeo. Viva a amizade!